Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus Bom pessoal, a gente fala sobre os meus úteis do K-Pop Então já vai deixando o um like e no canal porque isso é muito importante E lembrando que esse vídeo fala sobre os grupos femininos e não os masculinos Se vocês quiserem a segunda parte que eu vou fazer dos masculinos Me falem nos comentários, ok? E já deixa o um like e inscreva no canal porque isso é muito importante para o nosso crescimento Quero agradecer a vocês aos 152 inscritos porque eu não... Então... Quem não sabe o que é ult e o que é bias, eu vou deixar um card aqui em cima falando, explicando o que é cada coisa do K-pop, vocabulário do K-pop. Então, antes de assistir esse vídeo, vai lá assistir e assiste isso. Então, bora pro vídeo. Bom, é, o meu primeiro bias, quer dizer, minha primeira ult do K-pop, vou falar sobre o Blackpink. Aqui eu vou falar só os grupos que é, eu mais conheço, sabe? O Blackpink, a ult que eu mais me identifico, é a Rosé e a Jenny. Mas eu sei que é só uma, mas eu escolho duas, não sei porquê. Não sei vocês, mas a Jenny e a Rosé sempre me inspiram, sei lá, elas são... Por exemplo, elas são duas pessoas que têm um sorriso muito bom, que alegra o dia de qualquer pessoa. Por exemplo, você está tá dormindo num dia péssimo, acordar, tipo, pensar que a sua vida não tá indo pra frente. Você vai lá e do nada vê o sorriso delas e você começa a, sei lá, dar mais chance pra vida. A minha segunda ult é do Mamamoo, que ela é a Solar bom a solar ela já é um sol porque tipo assim ela eu não sei se vocês acham isso mas ela é uma das idols mais como que eu posso falar igual a ruasa se ela debutar solo seria um sucesso porque ela seria igual a ruasa porque eu vi nos vejo nos vídeos do youtube dela que ela sempre posta vídeos de dança e ela é uma das idols mais independentes assim que tipo quase não liga para opinião dos coreanos o segundo grupo uti das membros uti é o red velvet Bom, vocês sabem que eu gosto muito de Red Velvet e Twice, então vou falar aqui direto pra vocês, que é a Irene e a Wendy. É, eu vou falar pra vocês que a minha ult era a Yeri, eu gosto muito da Yeri, não tenho nada contra a Yeri, nem nada contra a Joy, elas são perfeitas, sabem o devido vocal delas, dança, elas são maravilhosas no que elas fazem. O vocal, a dança, a atuação delas são maravilhosas. Mas eu comecei a gostar da Wendy por causa que ela sofreu aquele acidente, então eu fiquei muito comovido com ela. Eu gostou, eu gostava muito dela, gosto ainda muito dela porque ela é uma das melhores cantoras assim do K-pop na minha opinião. E a Irene também, ela é uma pessoa muito bonita. E muito carismática. E ela é bem, bem... Eu vou deixar um card aqui em cima explicando é, sobre um vídeo sobre a Arin que eu fiz dela. Sobre ela não beijar homens, mas esse assunto que eu tô falando não tem nada a ver com isso. Mas vai lá ver porque que ele é a minha ult do K-pop. Bom, vou falar do Twice agora. <risos> Todo mundo me pergunta. Ai, quem é a sua ult do Twice? Ai, quem é a sua bias do Twice? Gente, eu vou falar sobre a minha ult. É, não sei se eu falo bias também. Eu vou falar ult e bias também. Não vou favorecer nenhum grupo aqui, mas, sabe, eu vou falar do Twice, porque o Twice é meu grupo favorito do K-Pop, assim. Bom, a minha ult do K-Pop, do Twice, na verdade, é a Nayeon. Ela sempre inspira assim. Eu acho que eu comecei a gostar dela bastante depois daquele caso de Sasaeng. Sasaeng não, aquele homem que queria sequestrar a Nayeon, casar com ela e tais coisas assim. Ele queria sequestrar ela, tipo, fazer coisas horríveis. Eu gosto muito da Sana também, ela era minha ult, mas virou a nayon e a minha bias é a Momo, porque a Momo, além de ser japonesa, ela é uma das idols mais, assim, eu acho que diria completa, sabe, ela sempre assim, faz o trabalho dela. Eu sei que às vezes ela tem aquelas eventos, assim, não com outras membros, mas até com a dança, que ela se sente muito cansada, como em More and More, ela ficou bem cansada, assim, naquela apresentação. Ela é uma pessoa muito profissional. E como não falar de To Anyone? Bom, eu sei que a Ciel voltou, eu fiz o react, eu vou deixar o card aqui também. Nossa, quantos cards! Eu vou deixar o card da Ciel que eu fiz o react post-up dela. E tipo, assim. <risos> a minha ult do 21 é a Park Boom e a Ciel. Eu gosto da Dandara também e das outras integrantes também, mas eu acho que a Park Bom ela já sofreu bastante na Coreia depois daquelas polêmicas de cirurgia plástica, tipo, é só aceitar ela, mano, tipo, a Ciel também, ela, tipo, tá nem aí. E ela voltou pra Coreia pra fazer sucesso na Coreia com a sua nova música, Puss Up. Então, tem algum grupo que eu não falei aqui? Deixa nos comentários e deixa o like, se inscreva no canal. E me segue nas redes sociais também, um once Perdido. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado.